Obrigada por me fazer sofrer tanto. Foi por meio de todas as lágrimas que derramei que aprendi a me tornar ainda mais forte e confiante. Foi em virtude de todos os nãos que recebi que fui em busca do sim. Aquele sim que eu tanto precisava para ser feliz de novo. Foi em decorrência das suas grosserias todas que entendi que precisava ter ao meu lado alguém que me respeitasse. E me fizesse ficar por escolha e não por obrigação. Obrigada por todas as vezes que ignorou minhas ligações, que visualizou e não respondeu minhas mensagens. Por me dispensar quando eu mais precisava dos seus cuidados. Por não fazer por mim o que eu sempre fui capaz de fazer por você. Obrigada por não me apresentar para as pessoas que você tanto ama, por fingir que nunca tivemos nada, por me tratar indiferentemente quando eu não mais lhe servia. Agradeço por reforçar minha vergonha na cara, meu o amor próprio, minha vontade de mandá-lo para o raio que o parta e seguir minha vida sem olhar para trás. Agradeço por ir me afastando de você pouco a pouco, por me mostrar que eu merecia mais do que essa migalha toda que você fazia questão de me oferecer. Obrigada por mentir pra mim. Por me fazer acreditar que eu era a única em sua vida. Enquanto, na verdade, eu era mais uma em que você despertou interesse e cuspiu um amo você. Aquele eu amo você decorado. Apenas reforçando sua lista de pego, mas não me apego. Obrigada por me dar o título de idiota neurótica por me fazer sentir raiva por gostar tanto de você e não conseguir me livrar do amor que só eu sentia. Obrigada por me jurar coisas em uma noite perfeita que tivemos e no outro dia esquecer completamente. Isso só me fortaleceu e me fez enxergar que era hora de cair fora. Obrigada por estraçalhar meu coração, por calejar todas as minhas tentativas e por me fazer enxergar que tipos como você realmente não merecem a mulher incrível que eu sempre fui. Obrigada por me esconder do mundo, por me procurar quando as outras lhe davam as costas, por ser egoísta e por tentar me convencer que eu não encontraria ninguém como você. E você tinha razão. Jamais encontraria alguém igual, mas de gente melhor, certamente esse mundo tá cheio.